Olá pessoal, quem está falando aqui é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Esse é o vídeo número 2 do diário da mentoria de IAC, que é a mentoria que eu e o somatório oferecemos para a comunidade, É para dar um pouco de noção, de experiência prática para as pessoas que não têm essa oportunidade dentro dos seus trabalhos ou seus desafios em casa. Tá? Nessa mentoria, nessa, nesse diário de hoje, né, eu vou, vou falar algumas coisas novas que aconteceram. O projeto, quando ele começou, ele tinha muita demanda de ênfase, como eu falei no vídeo 1. E aí a gente começou a fazer, oferecer algumas tarefas de terraform. Para minha surpresa, o nível que as pessoas alcançaram por estar tá pesquisando, por estar tá conversando com outras pessoas, as pessoas têm se organizado durante a semana para poder se encontrar à noite, é, estudar melhores práticas. Isso tem dado resultado muito bom. Hoje mesmo, teve reunião agora há pouco, é, eu pude ver que o resultado estava muito maduro as pessoas estavam fazendo um módulo terraform de uma forma muito boa precisava de pouquinhas coisas para modificar né como por exemplo eu precisei falar para eles tipo ó oh, vamos colocar aqui um description que não tem né que tal aí o somatório comentou pô que tal colocar um condition né uma condição que dentro da variável terraform você pode dizer uma condição para você aceitar aquela variável não. Eu achei muito legal né, a forma que é, foi comentado. E aí algumas pessoas falaram, pô, seria legal ter CI aqui também, né, para testar isso e tudo mais. Isso foi muito legal. Então as tarefas de Terraform estão ganhando um corpo, estão no nível de evolução que eu não esperava para agora. Tá? A galera está muito boa. Então se você está interessado em aprender mais Terraform, inclusive em, em níveis mais elevados, como criação de módulos, melhores práticas de módulo, tem coisa acontecendo muito legal lá na mentoria, tá? Um segundo elemento, não menos importante, é os testes com variáveis seguras. A gente tem colocado, né, tinha, logo no começo, a gente acabou colocando as variáveis seguras lá é, de forma estática no doco, né? então agora a gente está trabalhando com variáveis estáticas ou com variáveis seguras no, no próprio pipeline, então o módulo para fazer isso está lá, o PR já está sendo feito, a gente revisou hoje, foi muito legal, a gente pôde ter uma troca muito boa, então está tá acontecendo de uma forma muito legal lá, então isso foi uma coisa interessante e que nos colocou uma perspectiva interessante de como fazer testes no PR sem ter a variável segura. Por que isso? Porque o CI/CD, o CICD, o, o, Git, o, o GitHub Action, ele não permite, de forma bem acertada, claro, ele não permite acesso a variáveis seguras. Então, a pessoa que manda PR não tem acesso a variáveis seguras. A gente pensou, poxa, como é que a gente vai testar se o PR, que esse, no caso, o PR era sobre o Vault usar o Vault da doença, doença do Vault, o PR era sobre isso. Como é que eu garanto que alguém não quebre algo? Então a gente colocou uma etapa de geração de, de um vault falso. É? De, de, e a gente encripta o arquivo, o arquivo com essa senha falsa que é passada no próprio pipeline de forma estática. Então a gente consegue testar isso antes do PR ser aceito. Foi uma ideia muito legal que a gente teve em um conjunto, dialogando, e foi muito bem implementada pelas pessoas. Foi um PR a várias mãos, as pessoas estão trabalhando juntas, né? tipo a galera está em dúvida com alguma coisa, não sabe ao certo, junta todo mundo, faz uma call, conversa e coloca para frente. Deu super certo, o PR está quase pronto. Tá? E aí teve um outro PR interessante também, que também envolve variáveis seguras, que foi o PR do Cloudflare né, e o PR do New Relic. Ambos você não tem como gerar as coisas na sua máquina. Você não tem como subir um Cloudflare na sua máquina para validar. Saca? Então a gente decidiu, em ambos os casos, fazer um teste depois disso ser colocado em Stage. Isso é colocado em Stage e roda um teste automatizado em Stage para ver, se no caso do Cloudflare, se o módulo do Cloudflare consegue criar coisas lá no Cloudflare. Então a gente consegue saber se o módulo está pronto ou não antes de fazer o release, que é, na verdade, criar uma tag nova no, no GitHub. E no caso do New Relic, a gente não é release, porque faria parte de fato do código do produto inicial. A gente, pelo menos, teria uma noção que isso funcionou depois. Então, não tem como fazer antes, porque eu não tenho como subir um, um, um New Relic separado. Tá? Então, um, um, e, eu precisaria necessariamente ter acesso aos segredos. E isso são duas coisas que é um pouco diferente, que a gente está lidando na prática. Isso são desafios reais que acontecem nas empresas que a gente está colocando aqui. Tá? E, por último, o, o uso de APM, a gente vai começar a fazer aqui. A gente vai começar a adentrar melhor no APM. Então, se você está... Querendo saber o que é isso, né? Eu acho que é um ótimo momento para você entrar na mentoria, tá? Se você quiser saber mais detalhes do que é essa mentoria, do que eu tô falando e tudo mais, dá uma olhada aqui embaixo. Na descrição desse vídeo vai ter um link que vai levar você para uma página que tem vários links com várias informações da mentoria, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado e até, a próxima, até o próximo diário.